Que a evolução é a adaptação, que, que a solução é a sobrevivência, sobrevivência do mais forte. E isso é um engano gigantesco. Isso é, na verdade, uma interpretação errônea da teoria da seleção natural do Darwin. Porque o que, que acontece? A frase, the survival of the fittest, não é o mais forte. E não é o... o é o que simplesmente se adapta. E você não precisa ser o mais forte para se adaptar. O que conta para a evolução é a reprodução. E tem uma série de pessoas hoje que não se reproduzem. Então o que, que acontece? É o adaptável, e adaptável muitas vezes é medíocre. Você vai pensar o seguinte, a filha do Darwin faleceu. Ele já tinha formulado a teoria da seleção. E o que, que ele percebeu? Ela não era forte o suficiente para combater aquela aquela doença que ela tinha. Ou não tinha como. Uma doença. Ela foi. Ela não foi selecionada. Ela não pôde procriar. Ele nunca disse que é a sobrevivência do mais forte. A evolução, a seleção natural, ela parte do princípio que o que, que a gente precisa? A gente precisa reproduzir. E a gente precisa reproduzir em números diferentes. Porque você tem que ter reprodução, você tem que ter variabilidade, e que para você ter seleção, você tem que reproduzir em números diferentes. Quem que é o, que é o mais, digamos, forte nessa, nessa, nessa corrida? É quem tem mais filho. Então, o que, que você precisa de variabilidade, de reprodução, e você precisa de... o fitness é diferente. Você precisa ter de filhos, de, de filhos diferentes. Então, o que, que aconteceu na China? Ela acabou com a seleção natural. Ela fez o one child policy. E aí, o que, que fica? Ela controla a evolução. Ela controla a seleção. Porque só pode ter um filho. Quem que sai fora disso? Quem que pode sair fora disso? O muito pobre, que não vai pagar imposto de qualquer jeito na China. Está lá no meio rural e ele acaba tendo mais filho, porque está tudo na pobreza mesmo. E o muito rico, que se tiver que pagar mais imposto, vai pagar. Mas esses são extremos. A grande maioria, o que, que você tem? Um, de, um filho só. Mas isso acontece também com a gente. Dentro da nossa variedade, nós temos algumas coisas que estão com a gente, que são extremamente estáveis e que não estão evoluindo. Elas se mantêm estáveis. Cinco dedos. Quem é que nasce com seis ou com quatro? É raríssimo. Porque isso é estável na nossa evolução. Então, a gente tem uma série de coisas estáveis. E a gente tem mania de ver tudo isso como se fosse uma questão do indivíduo, mas não é uma questão de espécie. Então, esse é um dos primeiros mitos. Que é um dos primeiros mitos que está na base do comportamento humano. Achar que sobrevive o mais forte. Não é, é o mais, os mais adaptáveis. Na verdade, não é nem o mais adaptável. É o meramente adaptável, adaptou, tá ok. Então, por que, que a gente tem variabilidade? E por que, que a gente precisa ter pessoas diferentes? Porque se tem uma mudança climática gigantesca e todo mundo é igual, a espécie pode acabar. Se você tem pessoas diferentes, você vai ter pessoas que vão conseguir se adaptar e outras que não vão conseguir se adaptar.